No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como ser um guia de turismo no Clube Pinguim Brasil ou em outros clubes Pinguim, que vai ser a mesma coisa, né? Que tem a AC3, uma edição moderna, acho que é antiga também. Vocês vão aqui no mapa e vêm aqui na estação de screen embaixo da montanha e clica aqui na nossa barraca de passeios, onde você pode ser fazer o teste para seu guia de turismo. Aqui tem explicando um primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, o que fazer para ser um guia de turismo. Na verdade, é como fazer um passeio né e aqui temos perguntas que eu geralmente eu não sei responder essas perguntas mas eu vou tentar ser um guia agora finalmente por isso que eu não fiz nunca um vídeo desse e aqui faça um passeio se você é um novo na ilha ou precisa de ajuda para se encontrar por aqui faça um passeio Os passeio vão ajudar você a descobrir seus caminhos no clube e são a última forma de conhecer outros pinguins primeiro passo procure um guia perto da barra que é de passeio e se ele estiver segurando uma placa com a palavra passeio você pode se Juntar a seu grupo, siga o seu guia um passeio pelo clube pinguim. Terceiro passo. Quando o passeio acabar, tira mais um tempo para ir explorar outros lugares sozinho com um amigo. Quer ser um guia de turismo? Clica aqui para mais detalhes. Eu quero ser. Vamos lá fazer o teste. Então, sendo assim. Você vai fazer um teste com oito perguntas sobre o clube pinguim. Se você acertar pelo menos aquela ah, boca, o oh, inferno aí Me perdi nem onde eu tava. O cachorro tava latindo, gente. Eu, sempre na hora que eu vou gravar. Que ódio. olá lá. Ai. Que acertar pelo menos 7 perguntas. Sete? Pode ser o guia de turismo. Tem certeza tá? Você pode errar uma, gente. Vamos fazer o teste com oito perguntas. Vamos fazer o teste. Qual lugar não tem música tocando ao fundo? Todas têm música tocando ao fundo. Eu conferi, tá? Eu conferi o café e o pet shop. A pizzaria também. O dance, o dance club também tem. Eu não entendi esse, gente. Pra mim, já que pode errar uma, vou colocar o café. Qual é o nome do peixe grande de pescaria no gelo? É o moleque. Qual é o nome do navio do cartão do capitão Pedra Esperançosa? O migrator Onde tem um relógio cuco? É aquele relógio lá. É um pet shop. Shopping, tá gente? Cavalo. Quem ainda está escondido em um lugar diferente nos catálogos de roupa todo mês? É o Emo Vin King, que é o chapéu de corno que sempre tem. Eu não aguento mais falar sobre ele nos catálogos. De como eu tava errando, eu vou ter que pesquisar aqui porque eu tô lascado mesmo. Não sei de nada de Clube Pinguim. Quero ver errar, corno. Erra agora, vai, erra, vai. Onde você encontra edições antigas do Clube Pinguim Notícias? Eu vi e é na caldeira. Esse daqui, Quinta está escondido em lugar diferente nos catálogos de roupa todo mês. Esse é o MV King. Eu tinha acertado. Qual puff pode pegar fogo? O preto. Quinta é jogado para fora do caminhão no nível 4 do empilha a pilha. Agora eu vou ter uma. Visões da Zaven. Falei até que <risos> são as visões da Raven agora. Eu vou ter. As visões da Raven. E é um vaso de flores. No nível 4, ele joga um vaso de flores. Eu sempre sabia disso. Eu arraso, né? Aqui, quantas corridas existem no morro abaixo? Nossa corrida de trenó da montanha. Essa daqui é de 4, né? Hum. Como a gente consegue pegar um pink grana nele? Quem é errado é essa? Meu Deus, né? Meu Deus! Qual desses lugares não tem música tocando no fundo? Agora que eu descobri que é o Pet Shop. Pet Shop, na verdade, tem música de fundo assim aqui no Brasil. Mas não tinha, né? Onde tem um relógio cuco. Vou ter as visões da Raven de novo. As visões da Raven. O pior é que eu conferi tudo e não tinha nenhum relógio. Ou seja, é na EC2 que tinha um relógio na cabana. Você passou no teste. Nossa, eu não sabia. Você conseguiu provar seus conhecimentos sobre o Clube Penguin Nunca mais coloca aquela pergunta Que nível, qual é o objeto que joga no nível do desafio ninja, sei lá Empilha pilha Pelo amor de Deus Você achou Você encontrou O chapéu de guia de turismo Quer é colocar no seu mito caro Depois de tanto esforço Nossa, muito esforço Misericórdia Ai, nunca mais faço isso pela, Na verdade foi esforço Porque eu errei tudo Se não tivesse A moral Ah, é verdade, gente Acabando até o um relógio cuco Ah, eu pensei que fosse Outro relógio Eu tava pensando em... Eu vi em minha cabeça Eu vi outro relógio foi? E aqui tem todas as respostas Dá um pause aí Pra vocês verem Pra vocês não ter que ficar Toda hora passando por isso que eu passei, entendeu? Toda hora errando, tendo que voltar pra jogar tudo de novo. Entendeu? Essa daí é uma resposta. Não dá pra nem paquear, senão colocava logo É na descrição. Entendeu? Porque nós somos assim. Nós arrasamos. É Qual desses jogos tem um tubarão? Aventura jato. Além, eu acho que é aventura jato. Porque eu nunca cheguei no final desse jogo. É aventura jato, gente. Como o Puff Rosa brinca? Bula, pula a corda. Ele pula a corda. Qual desses lugares não tem um jogo? Ah, não tem um jogo? A praia. Cuidado pra não se, se confundir com a prainha, hein, gente? Onde você encontra as é, edições antigas do Clube Pinguim Notícias? Eu acho que é na caldeira, né, gente? Tem sala de leitura aqui no Clube Pinguim? É na caldeira. Quantas moedas custa um plano de fundo para o cartão do Pinguim? 60. Ai, ai, a você. Eu errei, eu acho que eu errei duas Não é possível, velho Gente, eles estão dizendo que eu errei demais Não sei porquê, sendo que eu acertei uma